Ei, você adora a gastronomia e gosta de visitar novos lugares e experimentar novos sabores? Então você tem que conhecer o Apetify, o um aplicativo inovador que está agitando a cena gastronômica da cidade. Com o Apetify, você potencializa suas experiências gastronômicas nos melhores restaurantes, bares, pubs e cafés, enquanto economiza para valer. Fazendo parte do Clube Petify na compra de um prato em nossos parceiros, você ganha um segundo prato totalmente de graça. E é isso mesmo, você paga um prato e o outro você ganha de cortesia para curtir a dois. São milhares de reais em benefícios e o melhor. Em duas ou três saídas, você já economizou mais do que o investimento de uma assinatura anual. E tem mais, os cupons são renovados periodicamente. São vantagens que não acabam mais. Que tal aprender agora como curtir os benefícios disponíveis? Vamos para o passo a passo do Clube Petify. Primeiro você baixa o aplicativo, faz seu cadastro e confere todos os parceiros. Temos certeza que irá se surpreender. Depois, em nosso site, escolhe o formato de plano de assinatura que mais combina com seu estilo. Tornando-se um assinante a Petify. você já pode começar a explorar os espaços gastronômicos cuidadosamente escolhidos por nossa curadoria, que atribui a cada um o selo a Petify Premium. Escolheu seu restaurante, pub ou café favorito? Vá acompanhado até o local e apresente-se como assinante do Clube Appetify para validar seu cupom. Escolha seu prato favorito entre os disponíveis no cardápio e ganhe de cortesia um segundo de igual ao menor valor. Fácil, né? Finalizada sua refeição, deixe seu feedback no app. E não se esqueça, sempre que planejar uma visita, verifique se o estabelecimento aceita o Appetify no dia e quais são as regras de uso dos cupons. Novos sabores esperam por você! Acesse agora o app e torne-se um membro do Clube Gourmet Appetify Premium. A Incríveis experiências gastronômicas com vantagens de abrir o apetite.